E aí, lindona, tudo bem? Quer aprender a agendar seus posts no Instagram de forma gratuita, usando a ferramenta do próprio Facebook, que é o dono do Instagram? Então tá. Esse tutorial aqui é para te ensinar a usar o Creator Studio do Facebook, tá bom? Então, vamos lá. Foco na tela, aprende aí como é que se faz. Eu sou a Mila Pada, Marqueteira Digital. Se você curtir esse vídeo... Deixe seu joinha, tá? Não esquece não, isso é muito importante. Oi lindona, tudo bem? E aí? Vamos a mais um tutorial da Miloca? Então vamos comigo, ó. Isso aqui é o estúdio de criação do Facebook. É uma ferramenta nova que você pode agendar as suas postagens para Facebook e para Instagram. O bom disso é que você não precisa usar uma outra plataforma e, e conectar o seu Instagram e sofrer o risco de ser bloqueado, dar pau na plataforma ou perder seus postagens, seus arquivos de postagem, sei lá, tá? Isso aqui é do Facebook, então não dá pau, tá? O link é esse aqui: business.com.br, Creator Studio. Não lembrei, você digita lá no Google. Creator, Creator Studio. Você vai cair no link aqui e aí você vai fazer o login com a sua conta, tá? Ele entra aqui na, na fanpage, certo? Eu tenho aqui algumas páginas que eu administro dentro da minha conta ou no Instagram, no caso. E aí você vai linkar com, com a conta do Instagram. Essa aqui é a única que eu tô, né? Mas no Facebook eu poderia logar com outra página, tá? E aí você vai, agora eu vou agendar uma publicação aqui, e aí você vai ver como eu faço, certo? Aqui você consegue ver, ó, todas as publicações já feitas de vídeo, de foto, de carrossel, de stories. Inclusive dá pra agendar os stories, o que é maravilhoso, principalmente quando você faz em stories assim de... É, divulgação de depoimento, sabe? Quando você vai botando sempre um por dia de prova social, é incrível. IGTV também. No caso, eu vou publicar um IGTV. Aí eu venho carregar aqui, ó. Carregamento de arquivo. O arquivo tá aqui. No vídeos finalizados. IGTV, pronto. É esse aqui. Vou carregar o vídeo. Vocês esperam um pouquinho vai carregar pode tocar o vídeo aqui mas não tem necessidade certo então aqui é o título do vídeo que vai aparecer só na fanpage né então o, vídeo, o título do vídeo é como fechar parcerias com especialistas e aí você cria aqui aí a sua legenda eu vou criar agora Aí aqui embaixo, ó, compartilhar pré no feed, le legal. Aí aqui eu marco também para compartilhar no meu, na minha página. E aí aqui a imagem da capa. O que, que eu faço na imagem da capa? Eu peço pra minha editora maravilhosa já criar o primeiro frame do vídeo com a capa, tá? Então eu venho aqui e escolho um quadro do vídeo, que é o primeiro quadro, que é esse aqui. Aí esse aqui passa a ser a capa do IGTV. É isso, tá 100%. Aí aqui você vem aqui, ó, em programar. Então eu vou programar para hoje, dia 6. Não, hoje é dia 5, calma. Aí 20 20 horas. Programar. Pronto. Aí aqui fica, tá vendo? Verdinha, tá programada, que todo o conteúdo. Ó, tá programando aqui programada programada programada você pode fazer subir todos os seus conteúdos de uma semana inteira de um mês inteiro enfim quanto mais organizada você for e fizer isso previamente melhor para você ok é isso espero que você tenha gostado um beijo